Ao momento que você coloca as duas santas, o ritual Paperóferos, que, que é dos Papas, Com certeza. acontece abrindo o caminho. Sim. Celulite, estrias, varizes, peçonhento. Eu vou começar a cortar, mas ele tá Rush que é cabreiro, hein, tipo, Ó. Ô, oh, meu Deus, pegou o Richard, isso aí. Ai, Puxa ai, morgue. Ô, oh, louco! Rapaziada, já janta, hein. Beleza. Rapaziada, sobrou, tipo, sobrou. Vamos ficar esperto. Espera aí, tá, não. Vamos pegar um de longe. Vou pegar essa aqui mesmo. Ó, oh, oh, tem zumbi aqui. Oh, oh! Eu tava analisando o território, jogo. Você é louco, hein, tio? O cara é brinca não. Pode é hard pra cima aqui. Vamos subir a escadinha? Ah, oh, me passaram hard o negócio, hein? Se brincar, os caras voam. Chega mordendo. Tá Tranquilo. Rapaziada, vamos pegar o sniper. Ó. Oh. Olha, não! Manda, manda! Oh, Leo! E o que isso? Que foi isso? Não sei disso. Olha, eu trouxe colo no Leo ali, pelo amor de Deus. Ó, oh, tem planta ficar calma! Beleza. Vamos picar com essa Loki? Ai, delícia! Oh, meu Deus! Jogo maldito! <risos> é bom que o jogo! Nossa, eu tô tá ideia ali dos caras! <risos> Olha, oh, meu Deus do céu! Oh, não tem como não, hein? Toma logo essa, essa plantinha! Ó, ó, o Loki caindo. Beleza, v vamos somente pegar as paradas no chão aqui. Rápido! Ó, ó, tem mais munição aqui. Beleza. Escopetão, Carregado. Cadê a Loki? Vamos lá trocar ideia de perto com ela? Pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, ela tá aqui, hein? Tá aqui. Não Rapaziada, não entre em pânico. Só tem um Loki que transforma todo mundo em zumbi. Ah! Olha, peraí. Espera aí, peraí. Vamos. Vicar os locks. aí, eu nem sei o que é do bem mais. Calma. Ó. Acabou a Acabou bala. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tranquilo. Granada. Granada. Ah, seu bac, você cai. Ó. Aí, tá Outra. Vamos churrascar. Vamos churrascar Locke. Loki, ó. <risos> Vamos sair, pegar um ar. Vamos pegar um ar, deixa lock. Rapaziada, será que tem um. O quê? Já! Ah, <risos> aí você vai ter que queimar aí, ó. Ó. Oh. Oh. Se inscreve aí, tio. É. Rapaziada, dentro do bolofas dela, ó. Oh. Então, pega, pega lá tranquilo, tio. Ô, oh, louco o jogo! Beleza, rapaziada, tem mais munição aqui? Pegamos até mais granada. Sim. Vai cair, chefe, cair tranquilamente. ó, oh, arrancou oh. a dentadura, arrancou já era, hein? arrancou oh, a dentadura, eu vi, oh, deu nocaute, deu nocaute. Tem um monte de lock aqui, Ó, oh. desce daí, só lá, Escopeta esse bundão gordo dela aqui. Rapaziada, tô calma, hein? pelo amor de Deus. Pare com isso, jogo. Olhou oh, a escada, olhou. Oh, Espera peraí, peraí. Rapaziada, ela, ela tá ficando mais do mal ainda. Ixi! Onde é que tá essa Loki? Cadê ela? Ah, tá aqui, tio. Ó. Oh. Meu! Vem a mim! Oh! Peraí! Oh, tem um monte de zumbi! É. Essa Loki não morre não! Sai daí! Olha! Pelo amor de Deus, hein? Toma uma pastilha! Rapaziada, vou ter que meter o um pistolador nela. Não tem outra forma. Aí ah, você cai, hein, tia? Não! Oh, meu Deus, que pistolador usado. Rapaziada, duas pistoladas usadas nela. Toma, seu otário! Ó, chafariz de teta aí. É o quê? Vamos simplesmente descer lá. Vamos coletar os itens. Vou tem que ter aqui. a menina viu, ó. Um tá aqui, outro lá no final. Vamos lá, viu? Vapa, pega. De ponta. Oh, oh, rola mais itens aqui, acho que tem até plantinha para combinar, não tem não? Falta só mais uma plantinha, se você... Ó, oh, cartão, cartão. Rapaziada, Tube 12, uh -huh. cartão do subsolo. O que que acontece, rapaziada? O, o Vaticano tem uns acessos de cartão, você não tá ligado. Oh, você entra aqui, se você entrar na portinha aqui, tem cartão cartãozinho, ó. Oh. Vaticano. Uh -huh. que que acontece, rapaziada, com o em mente, você tá pronto, Helena? Sim. Yeah. Ó. Oh.